Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uh, vamos para mais um vídeo sem enrolação, falando de construção civil, sobre blocos de gesso e dessa vez, que que nós, quem, nós, que não, mas quem nós temos aqui do nosso lado? O arquiteto Alexandre Mato, que conheceu o bloco de gesso e eu resolvi entrevistá-lo porque ele é um profissional da área da construção civil aprovou o bloco de gesso e ele vai passar para vocês as informações que ele absorveu, que ele conheceu, o que, que ele achou e por aí vai, para que você, que também é um profissional da área da construção civil, que também é um arquiteto, que também é um engenheiro, que ainda não conhece ou que ainda não bota fé no bloco de gesso, o Alexandre vai nos elucidar, nos esclarecer aqui. É o Alexandre? Sim, sim. Com certeza, Júlio. É, com esse bloco. Através de, de você, praticamente, né? então a, o nosso amigo aqui, né, daqui da, da cidade, ofereceu. No início eu fiquei um pouco né porque, pô, gesso gesso, né? a gente tem aquela cultura do gesso que, pô, vai derreter o gesso, vai... a gente está acostumado a, a pensar em gesso só, somente em forro, em acabamento, né? então depois que o nosso amigo ofereceu, eu fui atrás, né, comecei a pesquisar. Conheci você na, na internet, né, através dos uhum. vídeos, da, das explicações E entrei em contato com você, você me mostrou né, o, o, o, o material, fiquei super curioso Fui até a, a fábrica para conhecer, conheci o fabricante, conheci toda, toda a história por trás desse bloco tá? E conheci casas né? já feitas, casas construindo também. Ah, isso tá. é importante. Já existem casas feitas, você viu e casas construindo. Isso, isso. Então eu fui para fui a cidade local do fabricante, a gente, ele me levou até as casas construídas, já casas prontas, casas construindo, ele tem mais de 50 obras na cidade dele uhum. e na região. Tá? É, e foi aí que eu realmente entendi o processo, entendi o que é, como tudo funciona. Tá? Eu, agora eu te pergunto, você viu as, as coisas, quando você viu a casa já pronta ou a casa em construção, você chegou a romper ali um paradigma naquela hora? O que, que aconteceu na tua cabeça Sim. ali naquela hora? É, porque assim, até eu ir conhecer essas casas, é, eu ainda tinha o pé atrás, eu ainda queria né, entender melhor antes de eu, eu aceitar isso, porque a, a gente tem um paradigma, é um paradigma muito forte sobre a construção. Uhum. Então a gente está acostumado, Pô, a casa tem que ter colunas, tem que ter vigas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então a, a gente vê esse sistema construtivo que dispensa o uso de colunas, de, de vigas em bancos tradicionais, dispensa madeira, dispensa o uso de areia, de pedra, de cimento, de concreto. A gente fala, meu, o que é isso, né? Isso é. aí não existe, isso é loucura, né? Então uhum. até eu ver com meus próprios olhos como é feito, e, e bater na parede, e, e jogar água na parede. Você fez esses, esses testes fiz, todos. Esses... Uhum, é... Enquanto eu não fiz isso, eu não acreditei. Então, quando eu cheguei para fazer a visita, é... a gente entende como que funciona. Né? Você entende a composição do gesso, que não é um gesso normal como um gesso de fogo, gesso de, uhum. de acabamento. Né? Uhum. Ele é um gesso tratado, ele é um gesso hidrofugado, é um gesso que, que tem alta resistência à água. É entende a composição dele. Né? Até então eu nem sabia que gesso em si era um mineral. Né? Eu, até então para mim era um gesso, não pode um pó de, de, de acabamento só, e não tinha resistência, não tinha nada. Uhum. Então, usando uhum. toda essa tecnologia a favor, né? a gente consegue ter esse bloco, que ele é muito mais resistente do que até mesmo blocos tradicionais. Né? Um bloco tradicional de cerâmica, um bloco tradicional de, de cimentício, Uhum. Ele aguenta, vamos falar em números redondos, ele aguenta em torno de 2 toneladas de, de, de pressão, né, de peso. Isso aqui aguenta é 7, né? então pode ser que meus números não estejam, estejam 100% certos. É <risos> 7.2. Né? então testes de com resistência a impacto, testes, testes de resistência até mesmo tiro, isso aqui é muito mais resistente. Né? Então, mas, assim, o que mais me encantou é o seguinte. Hoje, a, a, depois da pandemia, o preço dos materiais, dos insumos, uhum. em geral, dobraram de preço. Né? É, muitos deles dobraram e hoje, se você for pegar uma obra, ela dá em, em média aí, de 30% a mais do que há um ano atrás. Uhum. O que é muita coisa. O que é muita coisa. 30% em cima de 500 mil, 900 mil, quanto que não dá. Uhum. Né? E, então, eu já... já Fazem um ano que eu estou estudando tecnologias, que eu quero inovar, que eu quero trazer tecnologia aqui para a minha cidade. Por quê? Eu quero que todos os meus clientes construam, né, obviamente, e eu quero que eles consigam construir com qualidade. Então, hoje eu tenho muitos clientes que têm projetos feitos comigo e, e muitas vezes não conseguem tirar o sonho do papel. Então, devido a custo de construção, tempo de construção, Entendi. então com isso daqui eu tenho certeza que agora eu vou começar a implementar, muitos deles vão conseguir construir o sonho deles, a casa, a casa própria, e, e até com muito mais qualidade, questão acústica, questão térmica do que uma casa tradicional, e isso a gente garante com esse bloco. Né? Então a questão custo a questão agilidade hoje uma casa aí de, de 100 metros de vamos por uma média de 160 a 180 metros a, a gente leva até acabar a casa em torno de 12 meses um ano tá? tipo... um ano uhum. tá? um ano isso quando não pega chuva período de chuva prolongado e isso não atrasa aí não é assim. O cara falta, é, a gente depende, a gente fica muito à mercê do, do, do pedreiro, carpinteiro, marceneiro enfim. Uhum. É, com isso daqui, uma casa desse mesmo tamanho, 160, 180, a gente consegue fazer tranquilamente em 3 ou 4 meses. Ou menos. Ou menos. Ou menos. Chave na mão. Chave na mão. Chave, chave na mão. É, porque, não sei se o pessoal sabe, mas assim, a gente dispensa o uso de, de pilares, Tá? O próprio bloco, ele é a estrutura da casa, é, acaba tendo algumas limitações de aberturas de vãos futuramente, mas com um projeto bem feito a gente consegue é, é, adequar isso daí perfeitamente. É, então, dispensa o uso de pilares, dispensa o uso de vigas, dispensa o uso de areia, de pedra, né de, de concreto em geral. Ah, tá? economizar água. economizar água, então é uma uma construção sustentável. tá os resíduos da obra é reduzido em 80%, tá? a fundação ela é muito mais leve, não precisa de um exagero, tá? um, uma parede dessa aqui, um metro quadrado dela pesa em torno de 80 quilos, tá? uma convencional é 250, tá? então assim, a, a fundação ela pode ser muito mais leve, não precisa ser esse exagero que, que muitas vezes fazem. Você já sai tá? economizando da fundação? Da fundação. Então assim, basicamente a única, a única área que vai ferro, que vai concreto, é a base, que a gente chama de radier, uhum. tá? então é a única etapa que você faz, que você gasta concreto e aço, tá? porém muito menos do que no sistema tradicional, uhum. tá? é... e depois feito o radier, nivelado, o resto é só com só o bloco, tá? é bem interessante. Então, eu, qual que é a ideia do escritório? Proporcionar para o cliente é, agilidade, ele conseguir a casa dele, ou a empresa, em pouco tempo, em questão de, de poucos meses, dois, três, quatro, cinco meses, e economia, tá? Vem perto daqui, amigo. Você Precisa você é, aparecer as negras cara. É, vamos lá. E gerar economia. Então, assim, em alguns estudos que eu fiz para algumas casas, a gente chega até 50% da economia. 50%? 50%. Quer dizer que se o cara fosse gastar 500, ele gastaria? 250. Dá para fazer duas casas com o valor de uma. Exatamente. exatamente. Nossa, e bom. no tempo de uma também. ó Duas no tempo de uma? Caramba, isso é mágico. É, é. E assim, até eu ver a fábrica, eu conhecer as casas, eu duvidava. Tá? Então eu como profissional, eu tenho que questionar tudo, eu tenho que saber ah, profundamente cada detalhe do assunto. Né? Hum. Então eu não posso colocar isso daqui Fazer uma casa de menos aqui com risco de dar algum problema Claro né? Então a garantia que o escritório dá hoje para o cliente é, Se der qualquer tipo de problema A gente derruba sua casa para as oh, tá. então Mas isso é porque a gente confia no produto Confia no fabricante E, e, e confia no, no processo tá? é, Isso daqui eu acredito que veio para ficar Vai inovar muita construção civil no Brasil, basta a gente quebrar esse paradigma, quebrar esse, esse preconceito com novos materiais, hum. tá? então quem tem dúvida aí estuda o sistema construtivo da Rússia, do Japão, é, diversos lugares China. da Europa, da China, França, Grécia, China. Sim. Grécia. Sim. então Grécia. basta estudar como é o sistema construtivo desses lugares que você começa a pensar a falar, poxa, por que, que aqui no Brasil ainda é assim? Né? Então por que não mudar? Por que não fazer? É garantido? É. É bom? É. É eficiente? É. É barato? É. É rápido? Sim. Então é, basta a gente começar a quebrar esses paradigmas, começar a levar isso para as pessoas, começar a ensinar, a, a educar a mão de obra, tá? É... Sair do arroz com feijão a gente começar a aprender a se alimentar de outras, de outras formas, tá? uhum. ensinar o pessoal da mão de obra, aí, os pedreiros, é, construtores em geral, porque isso é vantagem para eles também, ele aumenta consideravelmente o lucro da construção, apesar do preço da construção cair drasticamente. Né? Então é, é, é vantagem para todo mundo É vantagem para o cliente que tem uma casa Com uma qualidade melhor, termoacústica uhum. É melhor para o é cliente também Porque ele vai reduzir em até 50% a obra tá? É melhor para o construtor, ele faz mais rápido Economiza em mão de obra E consegue expandir a margem de lucro dele tá? então, E é melhor para o país, para o planeta né? Isso, é hoje, um, hoje, quantas caçambas não geram uma obra. De entulho. Você né? tem noção? Bicho. Né? Então hoje uma obra de 180 metros quadrados aí, convencional a gente vai gerar aí, pelo menos aí, umas 15 caçambas grandes de entulho. Né? Então é, é muita coisa. 15 uhum. caçambas a gente está falando aí de, de 6 metros, 4, de 4 a 6 metros cúbicos de entulho. Tá? E nisso vai ferro, vai madeira. Vai concreto, quebrado, vai esmerto, um latas de tinta, enfim, é. né? então a gente vai usar muito. Falando, momento, falando em tinta, tá? ô, ô Alexandre, deixa eu te perguntar, é, na, na construção convencional, você depois da parede rebocada, pronta para pintura, certo, você vai usar X de tinta. Há economia de tinta na pintura com gesso? Muito. Primeiro que você, aqui você precisa revocar, você erga a parede, uhum. você apenas faça uma demão de gesso, tá, é, Para você dar o acabamento e, e, e fechar os, os, as emendas, tá, de um bloco pra outro, e ela já tá pronta para pronta pintar, tá, então assim, como ela já era cor branca, uma ou duas demãos de tinta já é suficiente, é, ao contrário da convencional, que você é no mínimo três demãos, e dependendo do caso, se o pintor ainda não for qualificado até quatro demãos você acaba passando. Então tá? você pode economizar na, um... até, na até na tinta. Porque ah, quando você faz uma venda tradicional você tem que são vários processos: chapisco, embolso, reboco, seladora, massa corrida para daí chegar na tinta que é o sexto passo. Uau. Tá. Então ah, no bloco. Isso é, desculpa isso em valores valor desaninha é quanto assim tipo, a tinta seladora em reais. Em reais que é para as pessoas ficarem bem, bem claro. Bastante. Mil, reais, dois mil. É difícil a gente se estimar, Júlio, porque isso varia de região para região, tá? É. Depende do, do, do, da espessura que o cara, que o pedreiro consegue deixar de reboco, depende de.. E em porcentagem, então vai, vamos lá. É. Você vai cronizar aí 30%. 30%. 40%. 40%. 40%. Tá? uma lata se faz duas com um, uma lata você pintaria rende muito mais porque assim Diúlio, o que acontece o como o gesso ele já é liso ele já é acabado tá você só precisa vedar as emendas dele hum. você nem precisa passar nessa face você pode passar só nas emendas como é forro de gesso você só passa gesso nas emendas e vem com com um acabamento hum. tá aqui você só fecha, você passa uma demão e já está pronto para pintar. Você não precisa selar, você não precisa, não vai massa nenhuma, tá? Então, como o fundo já é branco, uma ou duas demãos já já tampa tudo e a pintura fica perfeita. Na, na construção convencional, como é reboco, a gente, a parede ela é porosa, a parede ela é, ela tem detalhes, ela tem ela é muito difícil ela ser 100% perfeita uhum. Então você tem que corrigir essas imperfeições do reboco na massa Na massa corrida tá? Coisa que aqui não existe você... E aí vai massa, né? E vai massa, vai, vai massa, né? massa. Né? Uhum. Então só em tinta aí você já gasta metade do que você gastaria numa obra normal Então assim, a economia desde a fundação até o acabamento final tá? Agora tem, tem, tem um parafuso aqui, ó Você, um Parafusão né? aqui <risos> Explique aí pessoal, pode pendurar TV, tal, como é que é? O que muitos clientes já me perguntaram é essa assim, questão de uhum. são duas coisas, tá? ah, que todo mundo questiona. Pô, mas o gente só vai derreter de na chuva? Não, a gente está fazendo um teste aqui no escritório, a gente vai deixar 30 dias um bloco com baixa resistência à água submerso numa, numa caixa, tá? E ele já está há um dia Que foi colocado agora tá? é, Perfeito O bloco está intacto não, não perdeu resistência Está perfeito tá? Eu fiz esse teste na piscina, você viu o vídeo ou não? Sim, sim, sim Vou deixar aqui no card aqui, pessoal. Sim. Uma coisa também, esse teste é muito interessante Uma coisa é a gente colocar por alguns minutos Ou deixar uma ou duas horas né? hum. O teste que eu estou fazendo aqui Ele é mais radical Porque ele vai ficar submerso Tá? Vários dias. Durante um mês, um mês. para provar que o bloco, que o bloco ele não derrete, tá? como, como é o pensamento do pessoal, e ele não perde resistência, tá? que como a gente estava falando aqui da resistência, como o bloco ele é maciço, ele é, é, como vocês já viram, ele é totalmente maciço, ele tem esses buracos que é para facilitar e agilizar a mão de obra, tá? para você passar hidráulica e elétrica. No mais, ele é totalmente maciço, com uma rigidez muito alta. Como a gente falou de resistência a peso, ele aguenta 7.2 toneladas, uhum. ele é muito mais resistente. Então, isso daqui, é, os testes que você fez é, com o próprio peso dele, que pesa em torno de 11 kg, se você faz isso com qualquer outro tipo do tá com o mesmo peso, com a mesma força, ele vai trincar. Tá? Então isso daqui com essa bucha específica, com esse parafuso específico Não sei exatamente, não sei o estudo disso Mas isso aqui aguenta até uma pessoa pendurada tá? é, A resistência é muito maior do que blocos convencionais e, Porque assim, uma, uma coisa que o pessoal não fala O bloco tijolinho baiano tijolinho tradicional Ele é o que? Ele é barro. é barro É barro É barro O que, que tem mais resistência? O barro sobre alta, alta temperatura né? O barro, o tijolo de barro ou um mineral, um extraído da pedra. Uma rocha? Uma rocha. O que, que tem mais resistência? Uma rocha é uma rocha. E você? Uma rocha, com certeza. <risos> então não dá para comparar. Você está feliz com, com esse material, com o bloco muito, de isso? Muito, muito, muito. Muito porque eu vou conseguir proporcionar para o meu cliente economia, agilidade e, e qualidade. Você, como arquiteto que ficou 5 anos dentro de uma faculdade, estudando o projeto, viu milhares de coisas na sua vida referente a, ao bloco de gesso, você, como arquiteto profissional, aprova o bloco de gesso? Sim, sim. Você faria uma sim. casa no bloco de gesso? Sim, tanto que a minha casa, eu quero começar a construir aí dentro de um ano, hum. eu vou fazer no um bloco de gesso e agora a nossa empresa ela vai começar a fazer casas à venda para venda também uhum. e não apenas construir para terceiros né eu vou fazer com bloco de gesso tá é, por que não né por que, que eu vou gastar mais demorar três vezes mais sendo que eu posso fazer com isso daqui é, então acho que o nosso intuito agora principalmente o seu é, a nossa ideia é espalhar isso para o Brasil aí pro, para quanto mais pessoas para que possam aderir isso daqui e, e, e conseguir realizar o sonho. Da casa própria. Né? Da casa própria. É. Quer acrescentar isso. mais alguma coisa aí? Ah, eu acho que a gente já falou tudo, né? Quem quiser saber. É, tiver mais curiosidade aí, procura nosso amigo Yuri aí, que ele vai é, selecionar todas as dúvidas aí. E quem e quiser mais certo, certo, eu posso deixar seu contato embaixo aí? Pode, deixa aí. A gente já está tá especializando, a gente está fazendo cursos com o fabricante sobre esse, esses blocos, os, os, os processos construtivos. E a gente vai até você, a gente executa desde o projeto até a, a execução da sua obra. Tá? Então, a gente está à disposição. É isso aí. Alexandre, eu quero agradecer você, por você ter doado o seu tempo para falar a respeito do bloco de gesso. Porque o sonho da casa própria, né? a gente lida com, com, com, com a vidas, em primeiro lugar, né? Sim. o dinheiro das pessoas é uma economia, às vezes de uma vida toda, 10 anos a pessoa quase economizando e a realização, a materialização daquilo. Então hoje é possível mais rápido, mais fácil, mais barato, mais eficaz, com um profissional qualificado, entendeu? Sim. Você que... Procura conhecer, construir sua casa própria. Você que é construtor, você que é arquiteto também, quiser conversar com o Alexandre e saber mais a respeito, virar um concorrente dele, também é um negócio, entendeu? E eu acho que isso daí é, é fundamental. Então, muito obrigado, muito agradecido. O seu contato vai estar embaixo. E bola pra frente. Bola pra frente. É isso aí. <risos> Vamos construir. Valeu. Valeu, Júlio. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu.